Até que muita gente fala assim, como é assim, ter filho da Hebe, né? Eu pergunto assim, como é não ser filho da Hebe? Porque eu já nasci com ela, famosa, com essa coisa de, de televisão, de exposição, né? Então, foi natural pra mim, porque eu já veio desde pequenininha né? é Eu, minha mãe e meu pai... Isso aqui foi em 69. Nós estávamos embarcando para Los Angeles, para ir na Disney, E naquela época não existia de Orlando ainda, era só em Los Angeles. E eu tinha 4 anos de idade e. É uma da, Acho que é a única foto que eu tenho, eu, meu pai e minha mãe, sabe assim? Então esse aqui é um pego é um, que eu guardei é, com muito carinho, porque, assim, às vezes eu tô com aquela saudade, você dá uma espirradinha, parece que ela tá aqui, aqui com a gente, né? Bom, mas esse ano, então, vamos ter festa, né, Marcelo? Esse ano vamos ter homenagens muitas à querida Eve Camargo, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu sei que ela vai estar tá muito feliz de onde estiver vendo as homenagens. Pela primeira vez, a gente vai fazer um fundo do baú sobre alguém que partiu, que não está mais aqui com a gente, não está fisicamente, porque, na memória, eu acho que essa pessoa está na memória de todos os brasileiros, e eu arriscaria dizer que, sem exceção, eu estou falando da Hebe Camargo. Hebe Camargo, que faleceu em setembro de 2012, com muita alegria eu recebo aqui o filho único da Hebe Camargo. Marcelo, que alegria de te ter hoje aqui com a gente nesse Fundo do Baú Especial. Muito, muito obrigada. Ô, oh, Lu, eu que agradeço. Estou muito feliz. E poder falar dela é sempre um, um momento de muita alegria para mim, né? E tô aqui para isso, para realmente perpetuar o nome dela, para nunca deixar de ser lembrada, né, Lu? Olha... É um desafio, hein, Marcelo? Pedir para você separar três objetos da sua mãe. A gente sabe que ela deixou um acervo muito grande e, curiosamente, esse acervo você só tomou posse dele muito recentemente, né? Então, Lu, realmente muita gente me pergunta porque só agora, né? É que o Cláudio Pessuti, que é meu primo, foi empresário dela vários anos. Quando ela faleceu, ele já cuidava da carreira artística dela. Então eu deixei é, ele cuidando também do, do acervo, do, do legado tal, e tal. Só que, infelizmente, há um ano ele nos deixou vítima da Covid. E aí eu achei que estava na hora de eu assumir esse papel. né? Então, agora trouxe tudo para mim, é, junto com a ajuda de duas pessoas que eu peguei para me ajudar, que é a Lídia Saeg e o Evaldo Pereira. Inclusive, a Lídia está fazendo uma casa, ela, ela alugou uma casa em São Paulo para fazer todo o acervo exposto lá, sabe? Tipo e, um museu. Tipo um museu. Muita gente pergunta, então vai ser assim, não vai ser aberto assim ao público, mas vai ser aberto assim para eventos, é, comemorações. E a ideia, desculpa, claro, é levar esse acervo para todo o Brasil, como tinha sido iniciado pelo Cláudio, né? Qual o tamanho desse acervo, hein, Marcelo? Você já tem catalogado quantos vestidos, quantos sapatos, quantas joias? Quantos presentes, talvez, de fãs ou de fãs especiais, famosos também? Tem tudo isso? Tem. Tem muita coisa, Eu não sei te dizer. São mais de, acho que, 2 mil itens. Tem vestidos, tem sapatos, tem bolsas, troféus. Inclusive, o roquete pinto que o Rony mostrou aí no, no seu programa. Minha mãe tem vários roquetes Pinto, é... Álbuns de fotos, tem... É... Réplicas né, de joias. Tem Vixe, tem muita coisa bonita. Nossa. Muito é. bacana. Olha, nós vamos. você vai me prometer é. um fundo do baú nessa casa aí, hein? Para a gente gravar em loco, mostrando tudo isso. Eu vou amar, eu vou amar, vou amar. Não, tem coisas, lindas. É, coisas lindas. Poxa, que maravilha ter tido uma mãe assim, mas que falta também deve fazer uma mãe assim, né, Marcelo? Muita. Todos os dias eu sinto falta dela. Mas é engraçado que eu sinto como se ela estivesse aqui, sabe? Até assisti recentemente, passou no SBT ela de branca de neve. Ah, mas Ai, quero saber uma coisa. Que... Será que você quer trabalhar aqui? Você cozinha? Depende da panela. Bom, eu aqui só tenho panela velha. Credo, que absurdo! Você espera conseguir alguma coisa na vida só aí com panela velha? Qual é o seu nome? Branca de neve, não tá vendo? Hum. E é tão estranho que parece que ela estava em casa, que a gente ia ligar, comentar, sabe? Assim. Então, apesar da, da, da ausência física, eu sinto ela comigo sempre, sabe? Isso é muito é, gratificante para mim e ajuda né, a amenizar a dor da ausência dela sem dúvida as boas lembranças, né, Marcelo? Que você deve ter muitas com a sua mãe e eu ouvi você dizer também que sonha muito com ela, que que mais? Direto, direto, assim, muito, muito, muito, muito. Essa noite mesmo sonhei com ela. Mas eu tive um lindo que até vou te contar que foi numa véspera de Dia das Mães, é, já faz alguns anos, ela cantando a música Volta amanhã, que era uma das prediletas minha quando eu era pequeno. Então, na véspera, eu sonhei com ela cantando para mim. Olha que coisa louca, né? Nossa, maravilhoso. Que emoção maravilhosa, imagino. Aliás, falando em lembranças, vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente também deixar aqui nos comentários qual é a principal lembrança que você tem da Hebe Camargo. Compartilha aqui com a gente algum bom momento que você se lembra aí uh, da é. Hebe Camargo. Bom, você está morando no interior de São Paulo, você eh, se divide em São Paulo e interior? Fica bastante aí? Isso. E é, né? aí você tem pouca coisa, né? Mas você separou alguns objetos especiais para mostrar para gente aqui nesse Fundo do Baú. Sim, com certeza. Eu vou começá-lo. Pode começar já? à vontade. Com o perfume dela, que esse perfume... Ah, Eau de Soir. É. Hum. Eau de, Soir. Eau de Soir. É. Na verdade, ela era muito sazonal com perfumes. Então, ela usava uma época, um, aí ela cansava, vinha para outro e para outro. E esse aqui foi o último perfume dela, o Odessoir da Sisley. E aqui é o cheirinho dela, se a gente sente aqui, parece que ela está aqui, sabe? Então, esse aqui é um perfume que eu guardei é, com muito carinho, porque, assim, às vezes eu estou com aquela saudade, você dá uma espirradinha, parece que ela está aqui, aqui com a gente, né? Eu faço isso também com os perfumes dos meus pais. Infelizmente, já perdi os dois, eu faço isso também. É, é. Ele está aí dentro, não? De Ah, cara. deixa eu mostrar. Ah, deixa eu ver como é que é. Ficou muito famoso esse perfume, né? Era um cheiro que dela, como você disse, né? Não, e era chique, sabe? Olha ele aqui. Ai, já tinha um douradão em cima, O é. que ela gostava. Que que é isso em cima? Ah, deu para ver bem. É. Ah, que lindo, né? Nossa. É, é uma delícia. É, a, é, a, cara é dela, a cara dela, a cara dela. Imagino que ela ganhasse vários outros uh, perfumes, tal. Tem gente que gosta de presentear com perfume, né? Mas ela não, não usava, ela usava esse não, aí. Não, ela era muito assim fiel ao, ao, ao que ela gostava, entendeu? Muito uhum, interessante. Esse ela usou muito um que chamava Paris. Hum. Usou muito Paris, você deve conhecer. Sim. A, conhecido. Né? É. Aí é. depois ela migrou para o Soir e foi o último perfume dela. Que legal! E era quando ela descia, se arrumava e descia, você já reconhecia aquele cheiro chique, elegante dela, né, Lu? Isso era é muito, muito bacana. Ser reconhecida pelo cheiro também é uma coisa... Você tem uma marca nisso também, né? Não é? Oi! Tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? que mais, que mais? Bom, eu separei aqui um retrato é eu, minha mãe e meu pai isso aqui foi em 69 nós estávamos embarcando para Los Angeles para ir na Disney que naquela época não existia de Orlando ainda era só em Los Angeles eu tinha quatro anos de idade e Amanda é acho que é a única foto que eu tenho eu, meu pai e minha mãe, sabe assim? É mesmo? É talvez tenha mais uma na época que que, ele, que eles foram juntos me dar uma entrevista na All TV mas nessa época eles eram casados e eu no colo ali e eu lembro bem, que foi em 69 Lu, porque foi o ano que o, que o homem pisou na lua sabe, e, e aí eu lembro que eu tava lá no hotel e, e não eram todos os apartamentos que tinham TV então correu todo mundo para um apartamento lá para ver na TV o homem chegando na lua tá, olha só que lembrança incrível, ficou incrível. marcado pela sua memória, né? Incrível, incrível, incrível. É. Agora, ir para Los Angeles em 69 é, era absolutamente incomum. Você vê que nem televisão, as pessoas tinham que dirá ficar andando de avião. Quem uhum. é que tinha essa condição financeira boa? Era a sua mãe ou era o seu pai? A sua mãe estava em que estágio da carreira aí nesse momento, em 70? Ela estava, ela já tinha voltado para a Record, sabe? e acho que ela tinha recém voltado à televisão. Meu pai mexia com carros, ele comprava e vendia carros. né e, Então, não sei te dizer assim, especificamente quem estava que com a situação melhor, mas ela acho que já estava na Record e, e aí depois foi o auge né, dela esses anos na Record e, e depois retomou a ser o auge de novo no SBT. Como é que era ser filho de, de Hebe Camargo, uma pessoa que uh, era tão atenciosa com todo mundo, né? Eu imagino que você estava ali num shopping com ela, se é que vocês iam a um shopping, quando você mais criança, em alguma praia, e as pessoas vinham falar e ela dava atenção, porque ela era uma pessoa de dar atenção. Como é, é que é menino ali uh, uh, uh, lidando com isso? Então, engraçado, assim, que, no, no, quando eu era pequenininho, ela até ia em shopping, sabe? É, Iguatemi que só tinha Iguatemi naquela época é, é difícil imaginar São Paulo com um shopping só né é surreal né e, então até, mas depois na época assim de SBT aquela loucura toda aí já não dava mais para em shopping né é. Então ela ia muito nas lojas ali, nos jardins, tinha as lojas que ela gostava e tal. É, mas eu queria pois... saber como é que você lidava, dividia essa atenção da sua mãe numa boa? Você entendia como ela era querida e tal? Sim, sim, porque eu nasci com isso, né? Então uma coisa não é que aconteceu de repente na minha vida, eu já cresci com isso. Esse era o normal, né? Até que até muita gente fala assim, como é ser filho da Hebe, né? Eu pergunto assim, como é não ser filho da época? Eu já nasci com ela famosa, com essa coisa de, de televisão, de exposição, né? Não, eu lembro que ela até fazia um programa de rádio na Jovem Pan, e eu tinha uns 5 anos de idade, e ela fazia do quarto dela, ela gravava naqueles gravadores, tinha aquelas fitas de rolo, sabe? E aí eu, fico, é, e eu ficava com, com, com ela ali na cama e dava bom dia para os ouvintes e tal. Isso. 5, seis anos de idade Olha só que delícia Muito né que, é. que boas lembranças né gostoso falar né Marcelo gostoso relembrar né é e conforme eu vou falando para você a imagem vem na minha cabeça como se fosse ontem sabe assim é, é impressionante mesmo né às vezes as coisas passam 30 40 anos e parece que foi ontem, né? Parece que você está revivendo aquilo ontem, assim. É, é difícil, né, eu, eu você responder uma pergunta, tipo, qual é a lembrança mais marcante da sua mãe? Porque você tem muitas lembranças boas dela, mas é, se você fosse, assim, não sei, é, é possível selecionar algumas, poucas, ou uma? que Sim, é, é, vou te falar. Foi quando ela fez 80 anos que ela comemorou na Disney, Aí já, já em Orlando, né? E, e nós saímos no primeiro carro da parada da Disney. E ela com um vestido todo com as cores do Brasil, sabe? E nossa, foi um momento assim muito emocionante. <risos> Na Disney comemorando 80 anos, ela voltou a ser criança. Adivinha quem que eu vou encontrar aqui nesse parque? Ai, amor! Não e conforme a parada ia passando, os brasileiros que estavam sentados, né, no percurso iam levantando, hebe hebe, mandavam um beijo, assim, olha que emoção. E eu olhava assim, falava é minha mãe, sabe, assim, que orgulho, sabe, assim, era muito, foi muito bom. Muito Nossa, lindo. Eu estou emo emocionada. É. A pessoa poder viver esse tu momento. É? Ela foi convidada, ela, ela é, é, é, pagou para ter isso como uma festa de aniversário? Como é que foi? Não, não, não, não pagou, não. Foi, foi alguém que, assim, eu não lembro quem foi uma pessoa que organizou tudo, né? E, e eu nem sei como nós estávamos no primeiro carro da parada, não lembro, entendeu? Ah, alguma, estávamos... Um relacionamento ali que explicou quem era a Eve Camargo. É, né? é, é, é, é. E ela estava assim, radiante, sabe? E além, assim, poxa vida. É, para um filho, né? Você vê a sua mãe naquela alegria, né? Brasileira, porque ela tinha um orgulho de ser brasileira, sabe? Tanto que ela tava com as cores do Brasil, sabe? E um fato engraçado, que o motorista, né? Americano, são cheios de, de protocolos, né? Ele falava assim, não pode levantar durante. Para, <risos> ah, né? Tanto ela levantar, olha que ele Please, please, please. <risos> e você acompanhou de onde? É... No carro também ou do lado andando? Como é que foi? Eu? É. Eu. Eu estava no carro junto com ela. Nossa. Sensacional. Cláudio, ela, eu e o que tinha mais alguém lá com a gente. É. Essa é uma lembrança realmente quase eu diria imbatível, é, né? Especialista, é, é Bom, e que mais Foi maravilhoso que parou aí para mostrar para gente? São dois Schnauzer, ó. <risos> de miniatura. Olha que Com o eu né? te amo. É, vou contar a historinha deles, minha mãe adorava esses cachorrinhos e eles estão comigo aqui. Minha mãe adorava cachorro, assim como eu, né? E aí ela ganhou uma vez um Schnauzer, e ficou apaixonada pelos schnauzers. Então, a, nós sempre fomos tendo schnauzers, schnauzers, schnauzers. Eu tenho duas aqui comigo, inclusive. E, deixa eu até te mostrar, Caia. Essa aqui é a Caia que <risos> Linda! Que linda! É. Mas Do... essa já não é da época dela, né? É a nova geração. E, e ela ganhou da Perpétua, que é a, a fã número um dela, esses cachorrinhos. E ela tinha um amor para esses cachorrinhos. E aí, eu guardei e trouxe comigo aqui. Estão comigo, que ela adorava cachorro. Aí depois ela ganhou um galgo italiano e ela amava o galgo. E o galgo dormia na cama com ela, sabe? Então ela chegava do, do, do programa, do SBT, ligava para a Tina e falava assim: Tina, pode trazer meu príncipe. Não era eu o príncipe, não, Era o um, era um galgo italiano. Era o um cachorro. Era o um cachorro. Que delícia, né? E esse cachorro ficou para uma funcionária, né? Foi... É, porque, assim, como na época que ela ficou doente, ele se apegou muito à Tina, que era funcionária de anos, né? E... Então, ela cuida dele. Até hoje é o último que está vivo dos cachorrinhos dela. E, e você sabe que engraçado, Lu, é... ele morava lá na casa dela e o Cláudio né, continuou morando. No, no, no endereço da minha mãe lá na casa. Um dia a Tina levou o, o Fendi, o nome dele é Fendi, lá, e soltou ele, não sei o quê. Você acredita que ele foi correndo para a porta do quarto da minha mãe? Olha que coisa! Ele não esqueceu, olha só! Não esquece, não esquece. Nossa, não esquece. que emoção, é. né? Tadinho, é. né? É. E, você é. falou de Fendi, né? Sua mãe tinha marca predileta? Ah, ela De gostava, né? Que era a Mercedes, que era é, o flujo dela e que ela. Branca, ah, né? Prediletou. Tinha que ser branca. Não, não tinha uma marca predileta, mas ela adorava essa Fendi, é, Louis Vuitton, é, Prada, né? Todas essas, essas marcas Minha famosas. Dona, né? <risos> bacana, bacana. E olha, é. eu tô vendo por falar em marcas e roupas.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 tá aqui muito linda e, e você sabe uma coisa linda que o São Paulo fez isso me emocionou demais ela faleceu no sábado no domingo São Paulo jogou jogou entrou os jogadores entraram com uma faixa escrito assim Ebe a nossa sexta estrela Nossa aquilo foi tão lindo tão lindo sabe assim porque foi um inesperado não, não esperava uma homenagem assim sabe de São Paulo e mas ela foi uma São Paulina Fervorosa. <risos> Olha, engraçado, Marcelo, eu vou te confessar aqui que eu estou tão emocionada com essas histórias e não, não costumo ficar assim. É, mas que coisa, porque são lembranças muito maravilhosas, né? E eu entendo porque eu perdi minha mãe também. Então, é que é, você está falando de orgulho e, e, e de uma, e, e uma pessoa tão incrível que ela foi, né? É, e que você teve a oportunidade, e eu acho que isso é ver o copo cheio, ao invés de ficar lamentando que a pessoa foi, é a gente é. lembrar e tudo de maravilhoso que vocês viveram juntos, né? Sem dúvida. E você sabe eu, que minha mãe assim, a, a coisa, a última coisa que ela queria era me ver triste. Isso. Quando ela me sabe? Então, imagina se eu ficasse aqui deprimido pelos cantos. Ela não ia ter paz onde ela estivesse é claro que assim perder uma mãe você tá me falando que perdeu você sabe é uma dor que a gente vai carregar até o fim da vida não, não é uma dor que cura Você falar ah, não mas a gente aprende a conviver com ela Sim. E, e ainda ser feliz entendeu é, então assim eu eu tô eu levanto eu trabalho eu faço café com selinho tô fazendo as palestras e a minha motivação é ela sempre entendeu porque eu sei que ela vai estar orgulhosa de mim e, e de, de, fala, de ver o, o quanto eu estou é, dando continuidade ao trabalho dela. Né? Então, isso Café é que me motiva. Café com Selinho é, é um programa de entrevistas que você tem o selinho, claro, todo mundo lembra que é era o selinho icônico da Evelyn, é. que estava nos convidados especiais dela. O Café é. com Selinho é um programa de entrevistas, então. É, é um bate-papo descontraído, como a gente está tomando um café e batendo papo. E eu fiz o selinho de papel com a carinha dela. E, e aí, no, no final do, do programa, eu vou lá e entrego o selinho para o convidado, né? E, mas é engraçado que tem umas pessoas que já querem o selinho de verdade. Que bacana, né? E as palestras vão indo bem? As pessoas têm essa curiosidade, Marcelo, de, de ouvir essas histórias da Hebe? Porque é tão gostoso, é tão gostoso. É, então, nós demos o pontapé inicial em Caraguatatuba, foi a primeira palestra, foi muito bacana, fiquei muito satisfeito. E muita gente já procurando... Já tem uma agendada em Rondonópolis, Vargem Grande do Sul, Petrolina, sabe? E, e, e o que eu gosto de fazer é essa interatividade, que as pessoas perguntem, tirem suas dúvidas, né? Que bacana, Marcelo! E, e para esse ano tão especial, é, para você especialmente, claro, filho dela, e para todos nós, 10 anos sem... A Hebe Camargo, você tem alguma coisa planejada? Seria talvez alguma, essa exposição, abrindo aí nessa casa, para o público um pouco, talvez? Enfim, não sei. Quais são os planos aí? Então, nós ainda estamos definindo, né? Eu, ali, de Evaldo. Com certeza faremos uma missa, né? Provavelmente o Padre Marcelo. E agora, no dia 29 mesmo, eu já tenho uma palestra agendada, que ele fez questão. Que fosse no dia 29. Então, aí eu vou ter que ver é, se eu ali e Val fizemos algum evento, alguma coisa, como é que vamos conciliar isso tudo, né? 29 de setembro, que foi exatamente a data da, da morte do falecimento dela, né? Sim, sim, sim. E sabe uma curiosidade, porque o meu aniversário é 20 de setembro e do Cláudio, 14 de setembro. Ah. Então, nós ainda conseguimos passar as duas datas com ela sabe no meu aniversário mesmo ela ainda desceu para a sala almoçou conosco sabe e aí nove dias depois infelizmente ela nos deixou mas ainda ficou conosco nas datas tão importantes é, eu sei que ela vai estar tá muito feliz de onde estiver vendo as homenagens e a gente quer fazer coisas muito bonitas assim com certeza maravilhoso estarei acompanhando tudo de perto e tenho certeza que quem está nos vendo aqui também vai ficar ligado aí nessas novidades, esperando essas novidades para poder relembrar a queridíssima, amada, rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. Marcelo Camargo, muitíssimo obrigada, que, que alegria é, poder ouvir essas histórias, me emocionei, uh, saio muito feliz assim, desse programa, porque é isso, a gente com as lembranças falando a pessoa continua aqui com a gente e isso é maravilhoso com certeza eu que agradeço um prazer estar aqui com vocês e sem precisar estamos aqui contando as histórias deliciosas da vida dela né Lu que tem muito muita obrigada. Coisa Obrigada, querida. Obrigada. Gente, maravilha, que delícia de conversa, que delícia de lembrança. Vocês gostaram? Eu adorei, eu fiquei emocionada mesmo, não sei nem porquê. Vou pensar sobre isso agora. Pensa você aí também. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. E se por uma casa novo por aqui, inscreva-se no canal. Beijão, até.